Bom dia, bom dia, bom dia. Não dá para imaginar o que leva algumas pessoas a fazerem um atentado que mata tanta gente inocente. Dos que morreram, nenhum tem ligação com o governo ou poderia tomar uma decisão para ajudar ou prejudicar os envolvidos. Eles foram envolvidos e quem perdeu foram os donos deles os empregadores, as lojas onde eles consumiam seus produtos, acho que os franceses talvez tomem alguma atitude que matará também pessoas inocentes da outra parte envolvida. Quem se interessa tanto em matar pessoas inocentes, consumidores populares indiferentes à situação? Não tem sentido isso tudo deveria ser resolvido num jogo de xadrez, seria mais fácil.